Aliás, ó, vamos fazer aqui uma, uma divulgação né? Uma divulgação, porque afinal <risos> Afinal, é justamente nesse grupo prerrogativas Que tem a sua live lá no 171 Mas dessa vez vai ser, não sei se é sempre isso, mas vai ser replicada o praticamente todo o piguinho vermelho em pool Vai ser amanhã essa super live Olha só que coisa fantástica, Piero Tava o banner aí já sendo divulgado desde a semana passada Me mandaram um print, eu achei que não, só pode ser fake Mas olha só Super sábado do Prerro, né? O pessoal índio, mas chama de Prerro, esse grupo prerrogativo. Amanhã, 11h30, sábado 26. Luiz Roberto Barroso, ele que é o homem do Dallagnol, da Lava Jato, no STF, né? O refundador da República, vai a esse grupo falar de voto impresso. E aí, o, o subtítulo aqui, ó, quer dizer, acho que é o título da live: ó. Voto impresso, dois pontos. A cloroquina eleitoral cloroquina eleitoral, então o pessoal agora já pulou do garantido, ah, porque ganhou nessa e convenceu, então já tem que ir para a próxima pauta E agora já é a história do, da, da impressão do voto, Pierre. e aí quando eu vi isso aqui na semana passada não acreditei, e aí comentei o seguinte, ó. então uma digressão aqui mas para você ver, é isso aqui que você está vendo mesmo, esse grupo, prerrogativas vai levar como grande convidado uma super live, tá aqui os, é, os, é, os é, íconezinhos, ó, vai ser retransmitido pela TVT Poder 360, GGN, DCN TV 247, fome, amanhã, uma super live. Aí daqui eu comentei, né, vendo isso, falei, gente, primeiramente, é real ou é fake? Não, gente, é real, é real. Inclusive, tá no, aí nos meios de divulgação oficial desse grupo. Falei, quer dizer que o Luiz Roberto Barroso vai estar tá numa super live do pre -Rô? O Piguinho Vermelho vai estar tá todo em pool? Amanhã, levantando a bola do homem do Deltan Dallagnol no STF? Aquele que chamou o Lula de ladrão em juízo, ainda no outro dia... Aí, aí o amigo aí, o amigo que falou, pô, mas tem que ser você do outro lado do mundo. é? Pois é, aqui também. Eu falei, pô, ninguém percebe nada de errado nisso? Só eu, vamos Maia, anoto contradições desse tipo, nesse nível? Olha, dizem que esse tal, no meio aí, dizem que esse grupo, tal Prerro, que usa operadores do direito, com mais de uma acepção em operadores do direito, como face pública, seria indiretamente financiado via as faturas né, das bancas, por quem estava pendurado na Lava Jato, que era, e não pode aparecer, nem convém que apareça. Aí você fala, pô, mas a Lava Jato ela e tal é verdade, mas com razão, então estava pendurado, sem razão, quem tem esse tipo de grana para bancar esse tipo de esquema político, comunicacional, jurídico, entre aspas, costuma operar como no Brasil? É, quem, quem dá certo no Brasil, normalmente tem que fazer que tipo de compromisso, do ponto de vista ético? Enfim, continuando, de qualquer forma, esse finíssimo grupo de lobby, Prerroa, gatekeeping e branding devidamente faturado, cujo propósito é operar o varejo varejo VIP dos corredores forenses, não se chamava prerrogativas, não nasceu como antagônico justamente ao lavajatismo, cujo maior representante hoje, nas instituições, na mídia, em todo lugar, é o Luiz Roberto Barroso? Vale tudo para desinformar e farcear sobre o voto auditável, inclusive ter pessoas de formação jurídica, todos aí são professor de direito, advogado, procurador, o que é que seja, mas a maior parte é advogado aí, né, enfim. Inclusive ter pessoas de formação jurídica patrocinando uma campanha de invasão de competência exclusiva do legislativo, pelo judiciário, numa clara articulação política, é você tentar mudar as coisas para pressionar voto pra, a favor ou contra no Congresso torpedeando matéria em plena tramitação no parlamento matéria essa aí eu tô falando é o pessoal aí da, da, da, das inovações e do né, do de sucupira jurídica matéria essa que será julgada depois por esse mesmo cara de pau o Luiz Roberto Barroso no TSE depois ao fim e ao cabo no, no STF o Luiz Roberto Barroso está pendurado pelo menos na cc 5 do Banestade que mais uma vez eu coloquei o link para aquele artigo que ninguém ousa, aí é o consenso político, era esquerda, direita, tal, ninguém fala disso aqui, ninguém fala do Barroso na lista da cc 5 sem explicação. Ah, ah, prescreveu, ah, era irregular e tal, se acertou com a receita, eu quero saber a origem dos 2 milhões de dólares emitidos ilegalmente, já era funcionário público, procurador do estado do Rio de Janeiro e professor do universitário do estado do Rio de Janeiro. Então, eu quero Cruz. saber, eu quero que a sociedade, por exemplo, possa dormir tranquila na certeza de que Nenhuma tentativa de pressão indevida pode ser exercida sobre essa pessoa que preside o TSE e é o ministro mais lavajatista do STF, tá certo? Então, ninguém ousa falar disso, só a gente aqui. Então, pendurado, pelo menos, nesse cinco do Banestado, e aí, é outra, outra coisa também, presumível, né, a, a derivar isso de uma interpretação, pendurado também no Deltan Dallagnol, segundo, entre outros, Reinaldo Azevedo que não se declarará, o Barroso, impedido? Ha, imagina, quem que antecipa voto, faz acontece, né? fazendo movimento político para tentar mudar a voto no Congresso? Você acha que al alguém no Brasil, por antecipar voto e fazer pressão antes e depois se declarar impedido na hora de, de julgá lá no STF? Imagina. Aí, atenção agora à conclusão. Tudo uma grande farsa. De todos os lados. Não? Então, quem ousa questionar o Luiz Roberto Barroso sobre a origem dos 2 milhões de dólares remitidos ilegalmente ao exterior, quando já era, como eu disse aqui, funcionário público? Aí eu marquei todo mundo, isso aqui é, uma, é do Twitter, tá todo marcadinho lá. Quem ousa perguntar aí? O Lula, ousa? Não. Ciro Gomes, ousa? Não. Jair Bolsonaro?